Rádio Crea Minas, atendimento. As primeiras carteiras de identidade profissional expedidas depois da alteração do antigo modelo, incluindo o número do RNP, devem ser substituídas. A troca é necessária uma vez que o campo data de validade foi alterado por data do registro. A nova carteira poderá ser requerida a qualquer momento, mesmo se a validade não estiver expirada. Verifique se a sua carteira se enquadra nesta situação e faça, sem ônus, a solicitação de segunda via da carteira por prazo de validade expirado. O requerimento pode ser feito via e-mail direcionado ao local onde a carteira será retirada, com mensagem constando expressamente a solicitação de segunda via e identificação contendo o nome completo, registro ou CPF. Também poderá ser anexado ao e-mail o formulário o requerimento profissional. E, nesse caso, os campos obrigatórios de preenchimento são nome, número de registro, CPF e também assinalar a opção segunda via de carteira por prazo de validade expirado. Até a emissão da nova carteira de identidade, o profissional poderá utilizar a certidão de registro e quitação emitida gratuitamente através do site do Minas, para a comprovação da regularidade do registro. As carteiras emitidas a partir de 7 de dezembro de 2010 não possuem o campo validade, portanto, não é necessária a substituição.